vocês pediram e o quadro de perguntas e respostas tá de volta aliás esse quadro não tem nome ainda né, precisava ter um nome né mas chega de enrolação e vamos começar logo com isso que eu tô muito curioso em ver o que vocês perguntaram pra mim hoje O Jerônimo pergunta: Fala, Sui, beleza, Jerônimo? Recentemente vi um vídeo sobre um clone de Game Boy Advance para ligar na TV, o nome Homeboy 88. O cara falou que é oficial, eu duvido. A pergunta é: é fácil de acessar esse aparelho por aí? Pois já dei uma olhada por aqui e nada. Jerônimo, esse Homeboy 88 é bem fácil de achar por aqui, sim inclusive o feiro já fez até vídeo sobre ele eu vou deixar aí nos cards na descrição caso você queira ver eu não comprei porque ele não é muito interessante para mim e você encontra ele facilmente por aqui naquelas lojas em que vende coisas importadas da china e como ele vem da china já está respondido ele não é oficial e vou falar para vocês ele é um produto de qualidade os produtos que vem da china e que são vendidos aqui no japão por incrível que pareça eles são uma linha diferente não são produtos descartáveis Claro né, se eles estiverem sendo vendidos em lojas aqui do Japão Eu digo isso porque se você comprar em algum site Esses famosões aí que você conhece Realmente esses produtos não tem tanta qualidade assim Agora, esses produtos chineses vendidos em lojas aqui no Japão Eles realmente têm uma qualidade um pouco melhor Só que eu volto a frisar, esse Homeboy 88 não é um produto oficial Gabriel Soares mandou três perguntas, então vamos lá Andar de bicicleta por aí é de boa? Gabriel, vou falar de onde eu moro. Aqui onde eu moro, bicicleta é um dos meios de transporte mais utilizados. Eu mesmo utilizei bastante bicicleta. E onde eu moro facilita muito, porque não tem subida ou descida. É tudo plano. E você vê muita gente andando de bicicleta, de estudante a senhor de idade. E é verdade, senhores e senhoras de idade andam muito de bicicleta por aqui. E é muito fácil de andar de bicicleta e muito seguro de andar, porque a preferencial é do pedestre. Depois dos pedestres, os preferenciais são as bicicletas. O carro é o que tem menos preferência nas ruas. Tanto que dificilmente você vê alguém olhando para os lados para atravessar a rua. Quem tem que se virar para ver a pessoa é quem está dirigindo. 2. Na sua opinião, qual o futuro das mídias? infelizmente as mídias estão fadadas a acabar, isso é notório até quando você pega uma mídia de um jogo físico, ele não tem muita coisa lá dentro muitas vezes tem só um código que leva para um download e essa história das mídias não vem de hoje, né? vem de muito tempo atrás que a gente já discute o fim delas a gente só não sabe quando, mas elas estão fadadas a realmente deixar de existir 3. Não é uma pergunta, mas eu te desejo felicidades e todo sucesso para você muito obrigado Gabriel, para você também meu querido oliver brasil meu amigo isso imundo referência das antigas é verdade quem acompanha o canal das antigas sabe que muita gente me chamava assim mesmo quais são seus jogos prediletos da franquia resident evil do 1 ao 8 do melhor ao pior na sua opinião um beijo do oliver beijo pra você também meu querido Essa é uma pergunta que vale um vídeo né? não dá para responder assim tão rapidamente mas dá para dizer quais são os meus preferidos o top 5 de Resident Evil que eu mais gosto é em quinto lugar o Code Verônica, em quarto lugar o Resident Evil Nemesis, em terceiro lugar o Resident Evil um o primeiro segundo lugar o Resident Evil 2 Remake e em primeiro lugar o Resident Evil 2 agora os que eu menos gosto eu vou falar para vocês que são esses Resident Evil mais atuais em que você joga na primeira pessoa esse eu não gosto muito e também o Resident Evil 6 não é tão do jeito que eu gosto né mas mesmo assim Resident Evil continua sendo uma das minhas franquias favoritas gatinho Miau tem palavras do japonês que são derivadas do português você conhece alguma por que o seu bonequinho só se ferro da abertura? Eu já ouvi falar que a palavra arigato deriva de obrigado, mas parece meio forçação de barra, né? Outras coisas que até fazem sentido que sejam derivadas do português é a palavra né. O japonês fala muito né e o brasileiro também, que é a abreviação de não é. E isso o japonês fala muito e tem realmente o mesmo sentido do português. Tem também o tempurá, que é aquele empanado de legumes. Tempurá, pelo que falam, vem da palavra tempero. E principalmente tem algumas palavras que são escritas em katakana, que a gente tende a pensar que são palavras estrangeiras, né? Que de origem estrangeira por exemplo, a palavra choro, choro de chorar mesmo, também existe aqui no japonês, e com um significado semelhante, mas eu não vi nada que comprove tudo que eu tô falando, tá isso é um dito popular, agora em relação ao meu mascote, porque ele sempre se ferra, eu vou contar o seguinte, quando fizeram o mascote, o croqui do primeiro mascote, ele tava bem bad boy e aí eu falei, não, não é assim que eu quero não, eu quero que meu mascote fosse simpático, e para ele ser simpático, ele tem que ser atrapalhado e para ser atrapalhado, ele precisa se ferrado, porque ele ser o fodão é normal, todo mundo é, mas a intenção do canal sempre foi que você se divertisse, por isso que o meu mascote sempre se ferra Carlos Baldi Jr. Isso, e aí no Japão tem essas guerrinhas bobas entre cidades de Tóquio e Osaka tipo Rio de Janeiro e São Paulo, aqui no Brasil? Brigas regionais não tem mas tem aquelas características de cada lugar. Como você falou, Osaka, por exemplo, ele é um lugar mais estrangeiro, digamos assim. Ele não parece tanto com o Japão. O trânsito é um pouco mais caótico. Aquela favela que todo mundo fala, né? Ela existe lá em Osaka. E realmente o povo é mais, digamos assim, caloroso. Você tem alguma banda de J-rock favorita? Eu curto muito Lark and Ciel, a propósito. Eu curto umas bandas aí, mas não são bandas de J-Rock. Há uns tempos atrás eu ouvia muito o Funky Monkey Babies. Hoje eu vou falar para vocês que realmente eu não acompanho muito o J-Rock, mas o J-Pop. O Japão está vacinando estrangeiros morando no país contra a Covid? A vacinação contra a Covid aqui no Japão tá bem devagar. Mas é também porque aqui não está tendo tantos casos como no Brasil. Até tá tendo casos, mas não tá tendo tantas mortes assim. Mas a vacinação tá acontecendo, principalmente para profissionais da saúde e gente com mais idade. Sucesso sempre pro canal. Valeu, Carlos. Cauã Oliveira, como você faz para comer uma bela feijoada por aí? Cauã, aqui no Japão existe restaurante de tudo, restaurante indiano, restaurante italiano e também tem restaurantes brasileiros. Na cidade onde eu moro tem muitos brasileiros, então no fim de semana é muito comum você encontrar restaurantes que vendem feijoada feita por brasileiros, é lógico que não é igual principalmente porque os ingredientes mesmo sendo os mesmos, eles são um pouquinho diferentes, mas não é difícil de comer uma feijoada por aqui não, aliás não é difícil de comer nada assim, qualquer coisa que você quiser você encontra no Japão Camilo Kufis Leffis FS Nick feroz esse aí hein? geralmente como eram os fliperamas e a rotina dessas lojas no Japão antes da realidade de hoje Game Center é uma paixão dos japoneses os Game Centers tem um em cada esquina Seja da Sega, seja da Taito, seja sem nome, em alguns locais estão fechados, mas na minha cidade em específico todos estão abertos. Mas tem uma peculiaridade, nenhum game center é lotado de gente, com aquelas filas quilométricas para você jogar. Geralmente o japonês ele deixa o cara jogando lá, espera um pouquinho, quando ele sai ele vai para a máquina. Até porque existem game centers muito perto um do outro. Então se você quiser jogar aquela máquina, você pode ir para outro Game Center. Então eles sempre foram bem movimentados, mas não lotados de gente. Teremos algum espaço para conhecermos a história da franquia Sakura Wars? E o porquê dela nunca ser lançada no Ocidente? Vou falar para vocês que eu tenho até um roteiro aqui do Sakura Wars. Só falta eu gravar, né? Aí que é o problema, né? Será que você entende? Agora, o porquê de não fazer sucesso no Ocidente, de não ser lançado no Ocidente, eu não sei. Existem alguns fatores que são os fatores culturais. Nós gostamos de coisas diferentes do que eles gostam. E também o inverso acontece. Muitos jogos que eles aqui adoram, nós não gostamos. Gosto é gosto, não se discute, né? Retro Mushroom. Isui, o que você acha das crianças japonesas terem que ir sozinha para a escola? Um abraço. Outro para você. Eu vou te falar que isso é uma mistura de sentimentos para mim. Eu fico com uma dó de ver as criancinhas pequenininhas indo para a escola sozinha, sem ninguém ajudando e tal... Em compensação, eu acho muito bonito ver a criança indo sozinha, sendo independente. Por um lado, é muito bom, porque dá independência para a criança. Por outro lado, também parece que a relação entre pais e filhos aqui no Japão é um pouco diferente. Depois que eles ficam adultos, realmente se distanciam bastante. E eu acho que tem muito a ver com essa educação. E isso é algo que realmente não tem a ver com a gente, né? nós brasileiros, que somos mais quentes nessa história de sentimentos. Mas também tem a questão do país. Eles estão educando desse jeito e tá dando tudo certo. Então, pra que que vai mudar? Ninho 0144. Você tem intenção de criar uma empresa de imigração ilegal? Se sim, qual o valor? Isaac Herder, seu professor de história. aí, tudo tranquilo? Tudo certo, Isaac. Rapaz, de modo geral... Qual o console de 16-bit que você considera o melhor? E no Japão? Você percebe uma preferência em relação a um console de 16 bits? Valeu! Qual que eu mais gosto? Que pergunta indecente! Super Nintendo e Mega Drive não tem como você falar um console melhor que o outro. Cada um com sua característica e seus jogos estão no meu coração. Agora, aqui no Japão, não tem nem discussão. O Mega Drive nem deu para o cheiro. Só deu Super Famicom, que é o nome do Super Nintendo por aqui. Tanto que Mega Drive é bem mais caro e bem mais difícil de se encontrar. Tanto o aparelho, quanto os jogos, acessórios e todas essas coisas. Porque os jogos de Super Famicom venderam muito mais. O Wellington Silveira e Sui, você curte quadrinhos? Se sim, quais os seus preferidos? Quando eu era adolescente, eu pegava muitos quadrinhos da DC Principalmente naquela fase da morte do super-homem E depois eu me lembro que teve um recomeço dos X-Men Principalmente por causa do desenho animado que aparecia na TV Quando eu comecei a fazer faculdade, tinha os encadernados na biblioteca E esses encadernados eu comecei a ler E ali eu fiquei apaixonado por Batman Cavaleiro das Trevas Esse meu pai do céu, que negócio legal um pouquinho antes eu gostava muito de Spawn. Esse era um quadrinho que eu peguei por vários volumes, inclusive o Spawn e as variantes do Spawn, que era o violador também, que era o inimigo do Spawn e que também tinha uma HQ própria. Esses eram os que eu via na época, né? Hoje eu não tô comprando tanto assim.